Matheus Miller do canal 4Fasters, está com o um curso completo de certificação Comptia Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, comanda. Seguinte. Eu não ia fazer esse vídeo agora, tá? O que eu queria esperar desenrolar essa história a respeito do código de conduta. Porque eu acho que ainda está muito embrionário esse processo, né? O que acontece é o seguinte, né? Que depois que o Linus Tolvots é, tirou aquelas férias, é, o Greg resolveu criar o código de conduta. Já tinha o código de conflito, que na época que foi lançado eu traduzi, esse patch tem disponível no blog. Só que quando ele tirou essa férias, trocaram. O Greg falou assim, ó, o código de conflito não tá dando certo, vamos adotar o código de conduta. Assim, eu conheço o código de conduta desde que eu li a primeira vez o manual linux C, que inclusive... Ah, tá em cima da minha cama. É, eu tenho ele até impresso. Eu gosto tanto desse manual que eu tenho impresso. Acho que foi em torno de 2009, 2010, que eu conheci esse código de conduta. É que assim, lá descreve, gente. O código de conduta é comum na comunidade de código aberto e software livre, de um modo geral. Porque assim, galera, no código de conduta eles não importam com a sua etnia, sua religião, sua opção sexual, seus, é, nada, galera. Eles, o que eles se preocupam é com o que você está desenvolvendo. Não importa de qual país você é, se você é da Índia, se você é do México, se você é do Brasil, o importante é o que você está contribuindo para as comunidades. Esse é que é o ponto do código de conduta. E assim, a primeira coisa que eu pensei quando disponibilizar o código de conduta, por que, que já não adotaram isso no Linux há muito tempo? É que na verdade, sim não precisaria nem adotar tal tipo de coisa, né? Isso aí já devia ser uma questão até moral e ética das pessoas. Esse tipo assim, é uma questão de bom senso já. É igual, por exemplo, você ir numa fila de banco. Tem que ter uma fila preferencial e é estipulado pela lei que aquela fila é preferencial. Meu, é um senhor de idade, uma senhora de idade, uma mulher grávida. Não precisa ter fila preferencial, a fila é dela. Não precisa ter lei pra isso. Mas, como a gente não tem o hábito de obedecer, ter o bom senso, ter questão moral e ética de perceber isso, deixar a pessoa passar, tem que estipular na lei, né? É assim que funciona com o ser humano. Então tá. Foi a primeira coisa que eu pensei, de qualquer forma, já que o ser humano não obedece por bem, vai por mal. Então cria a lei e obedece o negócio. Foi por isso que eu pensei, por que que já não adotaram isso a princípio? Na comunidade Linux. Entendeu? E assim, depois que adotaram o código de conduta, antigos desenvolvedores o Kernel começaram já a entrar em conflito lá ameaçaram até processo e o que deu a entender que eles querem dinheiro pelo código deles e se não pagarem eles mandam retirar o código deles do kernel o que vai gerar o um maior problema aí que começou todo esse problema né além dessa galera toda já ameaçar meter processo no linux aí começou a conversa nos grupos de linux e que isso aí é, esse código de conduta é homofóbico, vai contra a comunidade LGBTQ+, daqui a pouco tem a comunidade LGBTGTK, e falaram um monte de coisa, inventaram um monte de história, e ninguém leu nada. Já não bastava esses antigos desenvolvedores fazendo isso, ainda tem a galera pra ficar aumentando mais a história. Galera, honestamente, código de conduta na verdade tem a questão de ética dentro do trabalho. Por exemplo, teve pessoas que já sofreu assédio. Tanto o homem quanto mulher dentro da comunidade de Linux. Gente, não dá pra acontecer. Na verdade, não precisa nem de código de conduta pra isso. Já existe lei, é pra isso, né? Meu, sofreu assédio? Processo o cara, aí aí? Sabe? E assim, um dos comentários que eu odiei no meio da galera. A galera começou a falar. Vamos migrar pra FreeBSD. Tá, tem código do Linux no FreeBSD, porque assim... A comunidade de FreeBSD, eles portam coisas do Linux para o FreeBSD. E se essa galera mandar tirar o código deles? Se tiver código deles lá, eles mandarem tirar o código deles do FreeBSD. E aí? Adiantou migrar? Não é mais fácil esperar o final do processo para ver o que, que vai acontecer? Opa! Ó, tem código do Linux no GNOMAC. Se eles mandam tirar de lá também? Já não funciona bem. Se mandar tirar, pior ainda. Então o que eu falo pra galera? Espera pra ver o que vai acontecer, espera o desenrolar da história. Não é assim que vocês já tomam atitude assim de supetão e vai. Porque muita coisa depende do Linux. Supercomputadores dependem do Linux. Internet depende do Linux. Então você assim, tem muita coisa dependente dele e código desses caras nesses lugares. É esperar pra ver. O que, que eu entendo? Muitos desses que estão exigindo até ah, dinheiro. Pelo que eu devo entender, é dinheiro que eles querem. Eles já eram pagos para desenvolver esse código. O jeito é só esperar para poder ver. O que, que os, o advogado vai falar, o que, que vão apresentar de causa, o que, que o juiz vai determinar. Aí teve aquele debate, perguntaram para o Eric Raymond se dá para isso realmente acontecer. E ele falou que a GPL, sim, dá brecha para isso. Ela tem uma, não sei se o termo correto seria brecha, né? mas que dá Ponto pra isso, pra eles entrarem no processo, dá. E é mais uma vez onde eu vejo que a GPL falhou. A GPL tem um monte de coisa assim que ela é muito conflitante, dá muita brecha para muita coisa, sabe? E aqui entrou mais um caso. Agora a galera tá requerendo o código deles de volta. Foi onde eu pensei, será que o correto vai ser o quê? Uma das primeiras coisas que vai ter que fazer é negociar com essa galera. O bom é se os dois lados cederem. Tá, mas e a longo prazo? Os próximos passos a tomar, assim, as providências, né? Ao invés de remediar, sabe? Prevenir agora ações futuras. É o quê? Adotar uma nova licença pro linux Vai ser muito trabalhoso se for fazer isso. Mas talvez seja uma boa alternativa. Talvez, por exemplo, adotar a MIT. Eu já fiz um vídeo explicando, por exemplo, assim, sobre MPL. Porque eu cheguei ao consenso. Se for para poder adotar uma licença parecida com a GPL... A MPL é um prato cheio. Ela é exatamente a GPL, só que com características melhores. Mas se a MPL começar a gerar problemas assim também? Porque é a mesma coisa, os dois têm 11 páginas. É coisa pra caramba pra ler e pra entender. Então, assim, uma licença mais enxuta. Talvez a MIT seria uma alternativa. Tem muitos programas que a gente usa que estão com, é, utilizando a MIT, gente. Ó... Oh, o ZShell, que é o terminal que eu uso, que eu gosto demais, eu vejo muita gente usando, está sob a licença MIT. A biblioteca Muscle, que eu venho promovendo também, está sob MIT. Então, assim, a gente tem programas que já utilizam. O XZ, tem partes, eles estão sob MIT. O BZIP2 está numa licença parecida também. O ZIP está sob domínio público. Então, assim, a gente vê que dá para utilizar outras licenças fora da GPL. Sabe? Mas assim, eu falei de programas e a nível de kernel, né, que gera o problema. Mas, por exemplo, servidor gráfico que comunica consigo inclusive com o kernel, o o X, né, o Zorg no caso. Ele está sobre a MIT o x86, uma forma fácil de falar no nível português Brasil. Ele está na licença própria dele, mas parecido com a MIT. O Wayland, que é o um novo servidor gráfico que está ganhando espaço cada vez mais. Ele está sobre a MIT. Só que ainda complica, né? Eu estou falando de servidor gráfico. E driver, kernel, como é que funciona? Será que seria viável? E aí é que está. Vinculado ao servidor gráfico, nós temos, por exemplo, os drivers. O... que todo mundo fala muito novel... Na verdade eu não sabia a pronúncia disso, eu fui pesquisar e descobri que é uma palavra francesa E pronuncia assim... N... é novo O que quer dizer novo mesmo, né? Esse driver da NVIDIA É na verdade para placas da NVIDIA, né? Ele está sobre o O MESA driver, que todo mundo fala muito Ele está sobre o O DRM, que eu falei no vídeo da série A Pior História sobre Linux, que eu já ouvi ele está sob MIT. Então sim, dá para adotar outra licença no kernel Linux? Dá. Inclusive, se vocês perceberam, a parte que eu falei toda aqui é gráfica. Sabe? Então assim, a gente vê uma forte tendência a parte gráfica do Linux adotar a licença MIT. Diferente de outras partes do Linux, né, outros módulos, que assim, se a gente dá o comando LSPCI com a opção "-k", que ele vai mostrar qual módulo está usando. E você vê qual o driver que está usando para placa de áudio, placa de rede, sei lá o que. Você descobrindo qual que é o driver, você dá o um mod info naquele driver, você vê qual que é a licença que ele está. Geralmente você vê escrito GPL. Ou seja, talvez a gente é, condenou o Linux a estar treinado muito a GPL. Só que no mod info também gera um problema, né? Porque assim, você vai no site do Nuvo, você vê lá escrito que ele é. MIT, do MESA também, do DRM também. Chega no Mod de info desses é, módulos e você vê escrito na GPL com alguma outra licença. Então, se assim, não dá para confiar muito no Mod info nessa ocasião. E é onde eu penso, então, será que adotar uma licença como MIT seria uma boa opção? Porque, assim, se vocês forem olhar a MIT, ela é enxuta, ela é lógica, ela é direta ao assunto. Ela Talvez são três parágrafos só e acabou, é só isso. Tanto que quando você vê a primeira vez licenças como... BSD e MIT, você leva um choque, é que você esperava um texto gigante, aí você vê só isso aqui, três parágrafos. Tanto que mentalmente você chega a se perguntar, tá, tá, agora cadê a licença? Você acha que aquilo é só um resumo da licença, aí você pergunta, cadê a licença? Não, é só aquilo mesmo. Gera um choque, é só isso, a licença. É, só que ela é direto ao assunto, é, é isso aqui que você precisa, é isso, pronto, acabou. E, por fim, é onde eu chego à conclusão, você tem partes do Linux que já adotam o MIT, tem uns blobs do Linux também que nem sempre é licença proprietária, tem licença freeware ali, blobs são é licença freeware. Então dá para adotar outra licença? Dá. Será que esse é o caminho que a gente vai ter que tomar? Adotar uma licença que não vai gerar tantos problemas assim? É onde eu me pergunto, por exemplo, o Toybox ele adotou a cláusula 0 do BSD, que inclusive também é parecido com a MIT. Só que eu lembro que eu ouvi um podcast do Rob Landley, que ele foi entrevistado por um pessoal da Inglaterra, que ele falou assim que a ah, cláusula zero você moda ela, ou sua necessidade, ou seu gosto. Ele falou assim, que eu consigo me lembrar, foi mais ou menos assim, o que, que ele fez foi pegar a cláusula 2 da BSD, modificar ela e ainda adicionar um ponto onde ele diz assim, que eu não vou te processar por nenhuma razão e nem você vai me processar. Então, será que a cláusula 0 do BSD seria uma ótima licença para o Linux nessa ocasião? Porque se tivesse adotado, cadê que essa galera ia processar o Linux agora? Não é? Tendo esse ponto ali, aquele parágrafo ali dizendo isso. Eles não iam ter como processar. E a gente ia continuar fluindo naturalmente. E o Linux já passou por um monte de processos, gente. Já passou por processo por causa do próprio nome... Passou por processo por, por causa do grupo lá do Unix, falando que tem código do Unix mesmo, dos Unix dentro do Linux, dá a entender que não tem, é tudo uma farsa, aqui E agora tem esse outro também, né? Mais uma vez um processo. Então, assim, talvez essa seja a alternativa. Adotar uma licença como MIT, ou a cláusula zero do BSD, evita um monte de problema, a galera continua trabalhando normal e vão seguir a vida, né? do que ficar interrompendo mais uma vez o processo. Fora que também teve o Bitkeeper, né? Que atrapalhou e tiveram que criar o Git. Porque foi onde surgiu o Git que a gente usa, né? Sempre alguma coisa atrapalhando, interrompendo, para depois continuar. E mesmo assim, a comunidade Linux se reergue e continua em frente. Eu espero que isso aconteça mesmo. Então é isso, galera. Vamos esperar o que, ver o que vai acontecer. Desenrolar essa história. Acontecendo o que tiver que acontecer, eu trago... Mais um bate-papo aqui. E é isso. A única coisa que eu peço, galera, não toma atitude assim, de supetão não, já adotar outro não, que você, talvez você pode se assim, embaralhar com isso aí. E também não venham me dizer que a GPL é justa, tá? Que eu já recebi esse tipo de comentário um monte de vezes. Viu? Então é isso, galera. Um abraço e falou.